Salve, salve rapaziada, beleza? Sou o meu aqui no vídeo de hoje vou ensinar vocês aí a como upar nível de graça aí na Steam Então vamos lá pro vídeo Bem, um mês atrás aí que o maninho IU Bem, ele colocou que acha legal poder tirar a Insignia, né? Mas prefere com a Insignia, né? É, mas ele falou aqui, ó Você pode ensinar a usar o bot E explicar o que são as chaves e essas coisas bem detalhadas Então vamos lá, né? A começar pela chave, né? No, no Team Fortress 2 tem essa chave aqui, que é a mais usada aí para fazer... para poder upar de nível aí entre os bots. E também para comercializar aí na né, Steam. É a mais usada porque ela tem um valor fixo. Tanto que ela vai subindo e, e se mantém aqui, ó. Se vocês forem ver, ela fica na média de 12 reais aí. E no CSGO tem as chaves aqui que tá no mercado. Quando você compra dentro do jogo... Não tem como vender no mercado. Então só tem essas daqui no mercado. A mais baratinha é R$15,00. Só que aqui o foco não é comprar gastando dinheiro. Nosso dinheiro, né? O negócio é aqui é fazer de graça, né? Bem, o CSGO, ele dropa itens. E o mais barato aqui de caixa que dropa, né? É 4,19. Quando você vende aqui, tem uma taxa aí de 13%, né? Vamos ver, R$4,19 menos 13%. Tipo, aí fica 3,64 e toda terça-feira o, o drop reseta, né? então fica 3,64 vezes 4 para ter mais ou menos o preço dessa chave aqui, ou dessa daqui de 12 reais. Né? Então vocês vão ter que esperar 3 semanas para poder comprar uma chave dessa e é de graça. A outra possibilidade. É... farmando itens No Team Fortress 2 Que itens? É, toda semana no Team Fortress 2 Dropa 20 itens desse daqui Que funciona assim ó. Você tem dois itens Que vocês podem craftar Um desse daqui Que é o metal de sucata ou scrap metal E com três scrap metals Vocês fazem um metal recuperado No meu caso eu não tenho aqui né e com 3 um me metal recuperado, vocês fazem um refinado, metal refinado. Ou seja, um metal refinado é igual a 3 recuperado vezes 3 scrap, que é igual a 18 itens. E o preço dessa chave aqui do Tim 3.2 é 87 refinados, que seria 1.566 itens. É, como é de graça, né? eu acho que é de boa farmar isso daqui. Mas se você não quiser perder tempo com o Team 3.2. É, eu recomendo vocês farmar aí no CSGO mesmo Que as caixinhas, pelo menos, aqui tá cara E tá subindo mais, isso é muito bom é, Mas continuando Pra vocês, quando vocês tiverem item do t 32 aí, né Eu recomendo esse site aqui, que é o scrap.tf Aí vocês logam aí com a conta da Steam de vocês Vem aqui em trade E seleciona aqui os itens que vocês querem vender No meu caso eu vendi tudo pra comprar a chavezinha, né eu troquei tudo por metal refinado. Depois eu comprei a chavezinha aqui no backpack.f. Vocês clica aqui. E, e vai ter as ofertas aqui, ó. 82, 81. Refinado, né? E vocês clica bem aqui e faz a troca, beleza? Tem que estar tá conectado no site. Bem, aí ele falou aqui, ó. Do bot. É, eu tava pesquisando aqui, né? Eu adicionei um, um bocado de bot aqui, né? Eu tava pesquisando aqui os bots de níveis, né? Tanto que eu até adicionei aqui um bocado, como vocês podem ver aí. Eu adicionei um bocadão. E aí eu tava vendo aqui o, o, os preços de níveis, né? É, como vocês podem ver, ó, o bot, cadê? esse daqui é o mais alto. Aí como vocês podem ver aqui o preço, ó. Uma go OK, que seria essa daqui. 42 reais, né? É, tá dando... 35 packs, se eu não me engano é essa daqui né, 35 packs, só que como vocês podem ver aí o dual bot, ele é um pouco mais caro, porque tem esse aqui ó o Bunny Very Low, ele dá uma que dessa, dá 51 pacotezinho, e aqui é 35 vocês estão vendo aí como é mais caro e tem o outro Bunny Very Low aqui, que pra mim é o mais barato né é, uma chave de, C de Team Fortress 2 é igual a 26 uma CSGO OK igual a 63. Como vocês podem ver aí, é mais barato, né? E também tem um outro aqui, cadê? Que é esse daqui, ó. Team Fortress 2 é 26 e CSGO OK é 30. Esse daqui só vale pro Team Fortress 2. Eu recomendo só pro Team Fortress 2. E para CSGO OK, eu recomendo essa daqui, ó. Vou deixar o link dos dois bots os três bots ainda, para vocês aí na descrição aí, vocês escolherem qual é melhor pra vocês. No meu caso, eu vou preferir esse daqui, ó. Cadê? Esse daqui. Aí eu vou clicar em enviar mensagem. É... Vou colocar aqui, ó. Colocaria o teclado pessoal. Eu vou colocar aqui, Help. É, vou colocar aqui, eu ver se tem como mudar a linguagem. Vou colocar PT. Certo, agora tá correto. Agora, eu vou colocar aqui, ó, Command. É... Eu tenho gema não, Hidra não, TF2. Vamos colocar check tf2. Uh, check tf2.1. Um. Aí eu tenho um, um né? E vamos colocar um. E agora dá enter. Ele está processando aqui. Ele vai selecionar todos os pacotes de cartas. Eu tenho uma chave de Team Fortress 2, né? Então dá um. Vamos ver aqui a proposta. Ele tá mandando aí todas as cartinhas que dá pra comprar com uma chave. Vem aqui nas propostas de troca, como vocês podem ver aí, ó. Tá aqui todos os itens, né? Então vamos lá. Agora eu tenho que confirmar no celular, né? Beleza, confirmei aqui, bora ver aqui. beleza a proposta é confirmada aí agora vamos ver aqui o inventário é, e como vocês podem ver aí, as cartinhas tá aqui tudo agora vamos upar de nível né Vou clicar aqui ó nível <música> Oh, mm -hmm. Como vocês podem ver, eu saio do nível 61 para 65. E para mim, para o nível 66, eu foto 5 sets de cartas. Legal, né? Nisso daí. Mas é isso aí. O vídeo é conclusão. Para mim, o que vale a pena? Vale a pena jogar CSGO? Pegar 3 em 3 semanas, pegar 3 caixinhas, vender e comprar uma, uma chave de Tifó foto 2, né? Que é 12 reais. Vocês vão conseguir em 3 semanas de CSGO, né? Ou então de Team Fotress 2 deve 20 vezes quantos itens é aqui? Cadê aqui? 1566 dividido para 20, que é igual a 78 semanas. 78 semanas vocês conseguem pegar uma chave aí de graça no Team falta 2. Acho que é, 78 semanas, eu acho que é mais ou menos né? Dividido por. 4. Dá eu acho que é 19 meses, sei lá, algo do tipo. Mas conclusão. Peguem aí pelo CSGO, vocês dropam 3 dessas daqui em uma semana. Em três semanas. Dá pra comprar a chave aí e é de boa. e o pai é de nível de graça. E bem, galera, eu acho que é, deu pra explicar. Não sei. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que eu vou responder vocês aí Pra mim, eu acho que esse era o melhor bot é, de todos para pegar o pad nível, né Eu vou deixar o, os três bots aí na descrição É basicamente a mesma coisa com cada bot É, basicamente os mesmos comando Não muda muita coisa não Acho que só o nome do bot mesmo e a empresa, né Bem galera, o vídeo é esse Espero ter ajudado vocês aí Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou responder é... Se inscreva-se no canal pra ajudar aqui o canal Deixa o like no vídeo pra ajudar aí a, a espalhar o vídeo pra outras pessoas E é isso aí, muito obrigado por assistir E tchau!